Fala rapaziada, hoje eu vou zerar o passe até o Buzz Isso mesmo, nós vamos pegar o Buzz, vamos liberá-lo e jogar com ele O que será que esse Brawler é? Ou o que ele faz? Você já sabe? Então comenta aí também, mano Enquanto isso, bora comprar o Buzz Ok Beleza, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. E galera, é o seguinte, já estamos aqui dentro do Brawl Stars, aqui ao ladinho, e você já vê. Ah, ele também tá aqui embaixo, ó. O Buzz tá aqui embaixo, isso mesmo. E ó, nós já estamos aqui com ele na tela, meus manos. Olha que da hora, hein? Top demais. O Buzz aí é quase um É um salva-vidas. É isso mesmo, salva-vidas do Balneário Rex. Como bom socorrista, ele está sempre de olho para prevenir um possível afogamento com a sua bolha, com a sua boia, estilo torpedo. Pena que às vezes ele se empolga na remessa. Então esse é o nosso buzz, um Algos Jurássico. Ele é um brawler cromático que vai ser liberado no PES, no PES da temporada 7, Onda Jurássica. Esse é o PES que a gente vai liberar agora e vamos liberar ele já de imediato. E você também aí que tá em casa e vai liberar, ainda não liberou, tava esperando o um momento certo aí, de como eu de fazer a liberação. Pode vir aqui na loja, vem aqui lá no final, insere o código BRUNOCLASH, bota ali pra poder dar o OK e você tá apoiando o canal Bruno Clash. Aí o que você faz? Dá um print ou grava essa parte e manda no meu Instagram ou no meu Twitter que você vai participar de sorteio de gift card que é só pra quem apoiar o canal Bruno Clash na loja, tá bom? Então comprou, usou aí... O código Bruno Clash ou comprou gemas ou comprou skin é, nova Usa o código, manda lá no meu Instagram, no meu Twitter E você vai concorrer a gift card exclusivo pra você que apoia o canal Bruno Clash tá bom? Então é isso, vocês já vão aí dar uma olhada que eu já tenho ali as mil gemas, mano Mil gemas pra poder fazer a zoeira de hoje Então, vocês veem que eu não tenho ainda o PES, comprei aqui minhas gemas E agora a gente vai ver ali, ó, a primeira coisa que eu preciso fazer é liberar o Brawl Pass, né? O Brawl Pass tá aqui, a temporada 7. Ah, Bruno, você tem baús? Tenho 55 baús que eu deixei na temporada passada. E aí a gente vai poder abrir junto com o que a gente ganhar aqui também. Então dá pra deixar ele fortão também, brabo, e dar uma jogatina com ele de leve. Então bora ativar, sem mais conversinhas, comprando com 10 passes, 10, 10 patamares a mais, né? Então, 249 4 9, na mão, bora lá, bora dancinha moleque, dancinha no passo liberado moleque, doido, você é louco já liberamos, hein, já liberamos o pé e agora é a brincadeira, rapaziada, ó, liberamos 10 níveis, 10 níveis até aqui, e agora a gente vai liberar os outros, os outros 20 né, porque a gente precisa chegar no nível 30, essa é a ideia rapaziada, então, vamos lá então vamos começar a comprar aqui os níveis, mano, 30 mais 30 Vai 30 pra caramba, mano É isso, bora comprando Bora comprando Tá louco, ó muita... Mano, é muita geminha, hein É muita geminha, mano, meu amigo, ó Só comprando O PES ali, liberando os patamares Pra poder conseguir chegar até o BUS Grande BUS Vamos testar ele? Vocês já jogaram com BUS? Comenta aqui embaixo, cara Eu quero saber também Vai que você já jogou e me dá umas dicas também, né Bom, estamos chegando aí no Buzz. Vamos liberar agora o novo Brawler do Brawl Stars. O Buzz! Isso mesmo, então. Vamos que vamos que vai ser legal, hein? Agora a gente já tem o Buzz liberado. Tá aqui, ó. Buzzão, moleque! Dança do Buzz, dança do Buzz. Mano, você é louco. Dança do Buzz, o Buzz liberado. Brawler Cromático, algo jurássico. Vamos lá, então. Já estamos aqui liberado. Vou liberar também, depois, a skin do Cal Surfista. Mas... Antes vamos lá, vamos lá ver o nosso Brawler Nosso Buzz, nível 1, de poder a nível 1 Liberadaço, vou selecionar ele, já tá aqui na tela, moleque Já tá ali, ó, bonitão, com seu, com seu apito Que é um, um dinossaurozinho também O óculos bra... mano, óculos brabo, hein Óculos brabo, top demais, muito legal, gostei de ver Muito bacana, muito bacana mesmo Agora, a gente precisa tentar pegar ali é, o Buzz com os seus... A Petrechos, né, eu diria Com as suas habilidades, acessório e, é, que a, ó, Tem o acessório dele ali também Tem a Star Power também, também dele Então, vamos ver se a gente consegue pegar Agora, rapaziada, bora lá então Abrir agora alguns Bausitos, mano, partiu Rapaziada, ó, eu vou fazer o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer É recolher as gemas Recolhendo as gemas aqui O ouro também, tranquilão Mais ouro aqui também A gente vai pegando aqui todo o ouro Vai pegando tudo que tem aqui, de boas, pega ali também o poder ali, coloca no bus. top demais, já bota ali no bus também Pega mais gemas por aqui, vem muito ouro também, é muito bacana, muito ourinho E a gente vai liberando aos pouquinhos as coisas aqui que a gente vai conseguindo ganhar, né? E vai distribuindo aí os pontos todos no Buzz, né? Tudo que tiver de ponto é no Buzz, galera, é no Buzz E ó, tá aqui ó, mais 50 pontos no bus também E a gente vai diminuindo aí as caixas que a gente precisa abrir Pra poder deixar ele no nível máximo E aí, as caixas a gente usa pra tentar achar a Star Power sempre, né? Então tá aí ah, Peguei tudo que eu podia pegar, agora só sobrou caixa Agora sim, nós vamos lá na temporada passada E abrir caixa Bora atrás do nível máximo no nosso Buzz Partiu Opa, acho que já chegamos num momento que não vem mais pontos Isso quer dizer que o nosso Buzz já está pro, prontinho para ir para o nível máximo Então agora bora botar ele no nível máximo Então vamos lá, nível 2, nível 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Galera, nível 9 o nosso Buzz, mano Nosso Buzz nível 9, zero troféus Agora... É em busca de acessório Star Power. Será que a gente vai conseguir? Bora lá. Opa! Achamos o acessório do Buzz, mano. A boia reserva. Carrega a barra do super mais próximo. Mas o próximo torpor do torpedo não atordou os adversários. Então ele carrega a barra do super. Show. Top. E posso usar três vezes é, por partida, hein? Então top. Gostei aí. Mais uma coisa legal. Acessório já veio, só falta Star Power, partiu Opa, sim, aí sim, moleque Chegamos ao grande momento, liberamos a Star Power dele, mano Meu Deus, ó, a Star Power tá aqui, ó A duração mínima de retornamento do Super do Buzz aumenta em 0.5 Então, já deixa um pouco mais aí, tempo travado o Brawler que ele pegar ali, que ele atordoar Então 0.5 a mais uh, O nosso acessório também está aqui Top demais, já vamos usar ele também Vamos dar uma olhada aqui no, no que ele faz né? O Buzz dá 5 tapas rápidas em formato de arco É o ataque dele O super dele é um arremesso de boia Ele arremessa a boia torpedo Caso acerte o adversário uma parede Buzz se puxa até lá Atordoando os inimigos próximos de onde ele parar Então isso é muito bacana E olha, ele dura, ele dura ali de 0.5 a 1.5, mais ou menos, é isso? Interessante E aí com aquele Star Power, aumenta 0.5 Interessante, interessante, interessante Bom, vamos lá então, cada tapa dele dá 588 Bacana, alcance curto, é, vamos ver, vamos ver como vai ficar 5.880 de, de, de vida Vamos lá, vamos testar então na prática agora com o nosso bus Partiu É isso mano, vamos lá então Já estamos aqui dentro do Brawl, Brawl e a gente já vai ali pra treta, né, mano? Já tem... Ah, já vi ali que ele já bate... Nossa, ele já bate ali em tudo, mano. Tem que ficar esperto que aqui vai tomar dano pra caramba. Tem que ficar esperto. Opa. Boa, peguei. Consegui pegar. Consegui pegar tudo. Top, top, top. Hum... Tá, deixa eu ver como que funciona depois o... O, o super dele, né? Eu quero saber também. Interessante. Ó, já tem disponível. Agora já tem disponível. Nossa! Ah, ele se arran Ah, é bom para fugir e para bater, né? É bom para fugir e para bater. Bacana, bacanudo, bacanudo. Vamos ver aqui se a gente pega mais, fica mais forte. Ah, então de perto ele pega todos os tapas. Se eu tiver de longe, ele pode pegar um tapa ou o ou, ou outro, tá ligado? Boa, mano. Quer fazer jogadinha para cima de mim? Não, mano. Faz isso não, manindro. Vamos lá. Opa, não tem nada aqui. Tem um tanque ali, hein? Ah, não! Nossa, quase caí, mas ele também quase caiu. É, eu devia ter me puxado pra ele. Acabou saindo pro lado. Acabou saindo pra, pro lado ali. Passou perto, passou perto. Eu devia ter fugido. Agora eu devia ter fugido pra cima. Eu ia até fugido pra cima agora, tá bom Bora lá então, bora mais uma agora Eu quero ver no modo cooperativo, bora Vamos lá então, pique gema, mano Vamos ver como vai funcionar esse daqui, rapaziada Interessante, eu gostei do, do, Da mecânica aqui, bacana demais Vamos dar uma testada no... Nossa, é de imediato, irmão É de imediato Já vamos puxar ali, ó. já vamos dar tapão Nossa, aqui é muito bom pra virada de jogo para Pra poder, ó Boa já puxo, já atordou e já finalizo. GGzaço, Nossa. Bacana, hein? Bacana. Bacana. É, o bom é que ele trava, né, mano? Olha lá, ó. Já trava, GG. Nossa, é muito brabo. Meu amigo. Brabíssimo, brabíssimo. E, ó. Pra fugir, ó. Ah, moleque! Hi -hi. Muito bom, mano, muito bom, mano Gostei, gostei, gostei Olha, esse aqui ainda ativa Sozinho, rapidinho, super, mano Mano, é muito bom Pra virada de jogo, esse Brawler é incrível Pra, tipo, tá perdendo o jogo Precisa fazer aquela jogada mirabolante Mete o super e tenta atordar Eu errei ali, eu errei o lugar do cara eu Tentei adivinhar onde ele tava, né Mas tá bom, tá bom Opa, caiu tudo ali, hein Ó, Vazari É isso, mano, é isso, mano Opa, opa Não pegou em nada, não pegou em nada E aí acaba não rolando A escapada, né Mas tá bom, tá ótimo, olha que top, hein Que top Opa, opa Boa, aí ó Quer escapar rápido? Puf Vaza, mano, muito top Muito top, Brawler top Brawler zica, gostei de jogar Vamos se divertir com esse Brawler ao vivo nas lives lá na Twitch, então se você não sabe aí também, eu faço lives todos os dias na Twitch, o link tá aqui embaixo na descrição, tá bom? Muito top, o que vocês acharam rapaziada? Eu gostei demais desse novo Brawler, já vou fazer minhas missões com ele e já vou subir ele também Vamos ver se a gente bota ele aí o mais alto possível quanto antes, então bora se divertir aí com o novo Brawler, o Buzz mano, novidade no Brawl Stars atualização Então é isso mano, não esqueçam de mandar Seu vídeo ou seu print Lá no meu Instagram, no meu Twitter pra poder participar Do sorteio dos Gift Cards Beleza? Então é isso mano, tamo junto Bruno Clash vazando Falhou, foi